No vídeo de hoje tem Halloween no Cobra Ping Brasil E logo de cara já recebemos aqui um zap Vamos ver, saudações a gente Estávamos voando pela floresta quando escutei um ruído estranho Como um muu ao pausar e sentiu uma voz de calabril Alguém mais sentiu isso? Já vamos abrir nosso mapa e ir na cafeteria coletar nosso pin Olha como está bonito a ilha O pin está aqui logo acima É o pin feliz Halloween Na, na floresta gente, temos o calabouço Temos a mansão mal assombrada Primeiro vamos caçar os fantasmas Que é o melhor de tudo pra gente invadir Vamos ficar aqui, continuar Pronto, agora a gente acha que já começou a caçar os fantasmas, né? Primeiro fantasma tá aqui Vai estar tá sempre nesses bagulhos de, de doce, né? Dá uma goza mais verde aqui tá? Acho que tem a mina e é bom que a gente já vê logo os lugares enfeitados. O próximo vai estar no alcoador, eu acho. Aqui no cemitério de abóboras. Tava bem escudido esse, hein? Se eu fosse mais miope, eu não teria encontrado aqui. Deixa eu ver se quanto eu achei já. Nenhuma. Muito bom. Tem que fazer o que para coletar ele? Ah, tem que clicar, gente. Ah, na moral. Vamos <risos> refazer tudo de novo aqui. Na moral. O próximo tá aqui na estação de esqui. Tem que clicar, tá, gente? Porque, pelo amor de Deus, na moral. O próximo tá aqui na floresta, na mansão assombrada. Tô puto, gente. Vou para lá. É puto mesmo. Próximo vai estar tá aqui na montanha. ciana aí, ó. Olha, cada um de uma cor. Parece esse pra mortosótimo. Tá aqui, ó. Desgraça, não clicou. Pronto, gente. Ai, ah, gente. Ó que a gente ganha. Orelha de coelhinho, na moral. Se eu soubesse que era isso eu nem tinha é caçado os doces, nem é os fantasmas. Isso daqui é doce pra você. Na moral. Ah, tô revoltado, gente. Vamos lá pro calabouço. Vocês têm que seguir as cores, ó, gente ó oh, para mim aparecer assim ó bora aí abrir a porta finalmente né me perdi ah não lembro não pilasque também acertei lá creio verde é vermelho laranja ciano vermelho vermelho verde laranja ciano vermelho vermelho Vermelho de novo, vai, vai, vermelho, vermelho, vermelho <risos> Tô zoando Ai, gente, vai logo reinicia Verde, vermelho, laranja, ciano Oxi Ah, tá Verde, vermelho, laranja, ciano, vermelho, vermelho Oxi Ah, não Verde, vermelho, laranja, ciano, vermelho, vermelho Ganhou um selo. Ai, desgraça. O que, que é isso, gente? Ô, oh, tem que fazer mais uma? Na moral, eu queria saber o selo que eu ganhei. Eu, eu nem vi. Ah, acertei. Bom, meu fi, que tem um inter, que é a lamparina. A gente tem que colocar no nosso inventário e depois colocar na nossa mão. Vou usar essa orelha de coelho. Vou retirar essa aqui. Deixar o pin. por que tem um plano de fundo. Pausando pra lembrar vocês que tem a visão noturna o óculos da EPF. Que é muito melhor do que a lamparina. E vocês podem usar. Vocês podem encontrar na EPF. E pode usar nesse labirinto. A gente tem que passar desse labirinto aqui. Quem não consegue passar é um bocozão mesmo, hein? Porque na moral é só vir aqui, ó. Vim por aqui, gente. Cadê? Não, pera aqui não, gente Ai, meu Deus Aqui, tá vendo? Pronto Aí vai ter mais labirinto, na moral, só pra refazer, perder tempo Não desce não, gente, não desce não É aqui. mentira, vocês tem que descer mesmo Mentira, tá vendo? Eu falei não desce Ele vai o quê? O cabrunco vai e desce Essa giromba Sobe, aí, aqui, pronto Chegamos, tem uns botões aqui, não dá pra fazer nada Tem um catálogo aqui Tem guia inter grátis, Vamos ver Tem o pauzinho, gente Ali tá dando pra clicar Aqui no ar com assento Temos fantasia de múmia Que é um segredo E não ter Temos asa de corvo. corvo Temos fantasia muito feia Não gostei dessa aranha que é o meio de aranha? Não gostei desses quatro olhos aqui, da agonia. Eu não vou comprar nada desse catálogo. Los, los lobisomens. os <risos> lobisomens. Já tem. Ah, que legal. Odiei. Oh, é aqui de saída, mas não posso sair. Ah, é aqui embaixo. Ah, eu vou pra mansão. Não queria vir. Vou encerrando um iceberg que, inclusive, você pode formar uma rola. <risos> vou formar uma cana. <risos> ah, um bagulho aí muito louco. <risos> Formar uma carinha, uma expressão facial na abóbora. Olha ah, o Bruninho aqui, filho ego. <risos> Galeres também teve novos castas postais de Halloween. Como vocês podem ver aqui, você pode mandar Feliz Halloween. Ou, ó, oh, também venha. para o palco. Gostosou das travessuras. A neve chegou, já tô irritado desse negócio, na moral. Espero que se retire isso. Manda esse daqui, inscrito, né? Um salve pra ele. Deu suas travessuras. Lembrando, como sempre, tá tendo a noite do treinol zumbi, que é um clássico das noites de Halloween também. E você pode ver aqui no farol, dentro do farol. Do link, what the fuck, Пока.